Gotas de adoçante você usa em um dia? Ah, umas três enguichadas em cada coisa que eu for, beber ou comer. Ah, mano, sei lá. É, deve ficar docinho. Não sei quantas gotas vai dar isso. Agora que são fitness, não uso açúcar de jeito nenhum. Como bem mais saudável, substitui todo o açúcar que usava no mercado para adoçante, que é bem mais saudável, né? Será que é seguro usarmos adoçante assim tão discriminadamente? É. Já se sabe que uma alimentação rica em açúcares e gorduras contribuem para o aumento na incidência e prevalência da obesidade e de outras doenças crônicas, como diabetes do tipo 2, além de hipertensão e até mesmo alguns tipos de câncer. Os adoçantes atuam fornecendo aos alimentos sabor adocicado, sem as elevadas calorias dos açúcares. Por isso, seja objetivando a perda de peso ou o controle dos níveis de açúcar no sangue, houve um aumento significativo no consumo de adoçantes artificiais e de produtos que contenham essas substâncias. Mas ao contrário do que a maioria pensa, o uso indiscriminado representa risco real à saúde. Esse vidrinho tão inocente que já faz parte do nosso dia a dia e que já virou praticamente integrante de nossas famílias, na verdade esconde uma série de malefícios à saúde que nem nos damos conta. O assunto é tão sério que existem estudos científicos que demonstram o quanto eles fazem mal. Esse aqui, por exemplo, foi publicado em uma das revistas científicas mais respeitadas no mundo e mostrou que o consumo de sacarina, um adoçante utilizado popularmente, altera diretamente a composição e a função da microbiota intestinal. Esse desequilíbrio na população dos microorganismos benéficos e patogênicos presentes no nosso intestino, por sua vez causa uma série de problemas que culminam no desenvolvimento de diabetes do tipo 2 e intolerância à glicose. Ou seja, o uso de adoçantes que foram empregados para tentar controlar a epidemia de obesidade e diabetes do tipo 2 no mundo, na verdade, foi um dos fatores que agravaram ainda mais essa epidemia. É óbvio que não havia adoçantes artificiais na alimentação de nossos ancestrais, e é exatamente por isso que nossos genes não estão preparados para lidar com essas substâncias. Mas calma, nem tudo está perdido. Vamos a mais outros alertas. Estudos também mostraram que os adoçantes maltitol e sucralose podem elevar a glicose e a insulina no sangue, ou seja, podem engordar tanto quanto o açúcar. E por essa razão, os cientistas chamam a atenção para a necessidade do desenvolvimento de novas estratégias nutricionais personalizadas, baseadas nas necessidades individuais e de acordo com a composição e função da microbiota intestinal de cada indivíduo. Então, minha gente, quer um chocolate? Opte por um com mais de 70% de cacau e com açúcar de verdade. Como ele tem um sabor mais forte, come-se menos. Pensa bem, pelo menos é de verdade. A intenção do uso do adoçante é só para dar uma adoçadinha. Inha! Está me entendendo? O objetivo é ir reduzindo a dose ao longo do tempo e não ir aumentando cada dia a mais. Por isso, se optar pelo uso, procure a ajuda profissional de um nutricionista. Porque este sim é um indicado para te ajudar na escolha das melhores opções entre os diversos tipos de adoçantes naturais que existem no mercado. Alguns parecem bem seguros, especialmente quando comparados com a toxicidade do açúcar. Para matar um pouco da sua curiosidade, vou citar alguns deles. A stevia, que é um produto natural, seguro, porém tem uso limitado por seu gosto amargo, desagradável para muitas pessoas. O sorbitol, que praticamente não tem impacto na glicemia e insulina, mas pode dar gases e diarreia se consumido em quantidade. O isomalt, raramente encontrado em produtos de diet no Brasil, é um dos mais adequados. E por fim, o eritritol, que entre todos esses é a melhor opção, porque não costuma dar diarreia uma vez que é totalmente absorvido. É café por puro mesmo, sem açúcar e nem adoçante. Vi um vídeo que as meninas incríveis lá da nutrição da UFRJ fizeram e olha, elas me comem. Assim. Vai besta, fica aí acreditando as blogueirinhas fitness enquanto eu estou aqui, toda trabalhada na saúde de verdade e no conhecimento científico conforme.